Agora que vocês já sabem quem pode deixar a pensão por morte, quem pode receber, qual é o prazo de duração da pensão por morte do companheiro, do cônjuge que perdeu aí seu ente querido, né? existe aquela tabela que eu informei no primeiro bloco. Eu vou explicar aqui hoje no segundo bloco qual é o cálculo da pensão por morte se é possível não acumular pensão por morte com outra pensão por morte se é possível acumular pensão por morte com um benefício aposentadoria urbana é, aposentadoria rural é, auxílio doença aposentadoria por invalidez do cônjuge né, ou do companheiro e pessoal antes que eu inicie aqui essa explicação vou pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, que por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, clica lá na opção todas para receber as notificações dos próximos vídeos, dá aquele joinha e venha comigo, assista esse vídeo até o final e você vai receber como é o cálculo, como é calculada aí a pensão por morte, é, de acordo com a reforma da previdência. <música> Sou advogado especialista em direito previdenciário Eu vou explicar para vocês como era o cálculo da pensão por morte Antes da reforma da Previdência Depois explicarei como ficou com a reforma da Previdência Antes da reforma da Previdência Para os óbitos aí até 13 de novembro de 2019 O, o cônjuge, o viúvo ou a viúva e seus filhos dependentes Receberiam a pensão no percentual de 100% o que quer dizer se o falecido era aposentado deixou uma aposentadoria de três mil reais o cônjuge companheiro e seus dependentes receberão três mil reais 100% e se o companheiro o viúvo ou a viúva tinha também o um benefício uma aposentadoria na hora de acumular as duas aposentadorias, ou seja, os dois benefícios, pensão por morte e aposentadoria, era no percentual ambos de 100%, receberia aí 100% do, dos dois benefícios previdenciais. Ocorre que, com a reforma da Previdência, a partir de 13 de novembro de 2019, mudou basicamente o cálculo e reduziu de forma significante o valor da pensão por morte, eu vou explicar agora, com a reforma da Previdência, o falecido que deixou uma dependente e dois filhos, por exemplo, que já era aposentado, do valor da aposentadoria dele, será recebido 50% para cônjuge e seus dependentes, mais 10% por dependente, ou seja, cônjuge 10%, dois filhos mais 10, 20, 20% num total aí de 80% dos mil reais perceba que não é mais 100% e se o falecido deixou apenas a mulher o valor do benefício será de 60% 50% mais 10% de uma única dependente que é a mulher e não 100% como era antes da reforma da Previdência e se o falecido ainda não era apresentado como é calculado? Da mesma forma que calcula-se a aposentadoria por invalidez. E como é calculado? Média aritmética simples de todo o período contributivo desde julho de 1994 até o mês anterior ao óbito. Dessa média aplica-se 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Esse é o primeiro passo do cálculo. Chegando na no salário de benefício, a viúva e seus dependentes receberão 50% mais 10% por dependente. No exemplo anterior, que o falecido deixou uma viúva e dois filhos, eles receberão aí 80%, 50% mais 10% da viúva, mais 10% de um filho, mais 10% do outro filho, chegando no total de 80%. Perceba o quanto que a reforma da Previdência prejudicou o que refere à pensão por morte. E, Rodrigo, é possível acumular pensão por morte com a pensão por morte? É possível acumular pensão por morte com a aposentadoria, com benefício, com auxílio doença, com aposentadoria por invalidez, com a minha aposentadoria por invalidez. Pessoal, pensão por morte, com pensão por morte do regime geral do INSS, somente é possível para os filhos menores de 21 anos que perdeu pai e mãe e ambos eram é, segurados do INSS esses filhos receberão as duas pensão por morte se for companheiro ou companheira cônjuge não é possível acumular duas pensões de dois maridos no regime do INSS companheiro ou cônjuge somente receberá uma pensão agora se a companheira tem um marido lá que faleceu e era dependente lá e era segurado do INSS depois casou novamente com um marido que era assegurado do regime próprio, ou seja, compulsado do regime próprio, municipal, estadual ou federal, nesse caso sim, é possível acumular pensão por morte do regime do INSS com pensão por morte do regime próprio. Mas Rodrigo, eu consigo acumular também pensão por morte com a minha aposentadoria consegue mesmo após a reforma de, da Previdência. Mas qual é a diferença? A diferença é que antes da reforma da Previdência você iria receber 100% da pensão por morte mais 100% da sua aposentadoria. Com a reforma da Previdência você vai receber 100% do maior benefício, seja pensão por morte ou a sua aposentadoria. Uma delas a maior você vai receber 100% e da outra você vai receber um percentual que dependerá de qual é o valor. Se o valor for até um salário mínimo, vai receber 100%. Mas se essa outra aposentadoria é entre um salário mínimo a dois salários mínimos, você vai receber 60%. De dois salários mínimos a três salários mínimos, você vai receber 40%, de três salários mínimos a 4, 20% e a partir de quatro salários mínimos somente receberá 10%, um integral, o maior, e o outro 10%. Perceba o quanto que foi reduzida aí a questão da pensão por morte com a reforma da Previdência. Um outro ponto que mudou é com relação a cota parte dos dependentes, antes da reforma da Previdência, quando os filhos dependentes atingiam aí os 21 anos, a cota parte deles voltava aí para a mãe, para a viúva e a viúva receberia 100%. Com a reforma da Previdência, quando os filhos atingem os 21 anos, a cota parte de cada um não voltará para a mãe no exemplo que eu citei que era 80% e os dois filhos atingem 21 anos a viúva não receberá os 80% receberá somente 60% a cota parte de cada um volta aí para os cofres do INSS e a viúva receberá 60% foi outro ponto que alterou de forma significante, reduzindo aí a pensão por morte. Pessoal, vou aproveitar aqui que eu falei no primeiro bloco que aquela tabela de quanto tempo o companheiro, o cônjuge receberá em 2021 mudou. E aqui agora eu vou falar como é que ficou se o cônjuge ou companheiro se tinha até 22 anos, esse receberá a pensão por 3 anos é o prazo de duração. Se tinha entre 22 anos e 27 anos, esse receberá a pensão por 6 anos. Se tinha entre 28 anos a 30 anos, receberá a pensão por 10 anos. De 31 anos a 41 anos, receberá a pensão por 15 anos de 42 anos a 44 anos receberá a pensão por 20 anos e 45 anos ou mais a pensão é vitalícia essa é a nova tabela em 2021 para os óbitos a partir de 1º de janeiro de 2021 pessoal no vídeo de hoje falei sobre o segundo bloco da pensão por morte se você gostou dá aquele joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquele joinha, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, a sua crítica ou sugestão, ou uma dica para o próximo vídeo e responderei aqui com o maior prazer. Pessoal, muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.